Não eu, <risos> tra... Não, eu e tu tive o um maior trabalho pra concretizar toda a ideia do vídeo e tal. O mano viu, contar. mano. Coisa triste, né? Ô, é, Renan, vai de de Torvald. fazer o Lettice, fudido. Você tem um deck de agilidade aí? O <risos> chapéu ruim com esse chapéu. Ali, mano, Forte Flix Show pegou só 98, mano. Só eu 98 views, mesmo. mano. Não, não, o do GTA pegou uma view, cara. Não, tá de sacanagem. uma no ponto um. Pegou uma view e o décimo. Pegou 11 views. <risos> ah, mas vocês é. vão te amizando e você dá calma. Parei. <risos> <risos> e agora que eu vi, é dois flancos. Não, eu não sou flanco, sou tanque. Ah, é, perfeito, dois flancos pro o É, realmente. Eu não tenho deck pro Let's, eu acho. Ó, oh, tá o Tem Mackenzie mesmo. lá, ó. Se a gente ganhar, é de novo. Ó, <risos> oh, o jogador número 12 e Gamerton Mundiduo. É a terceira partida que eu vejo esses dois que é junto, de novo. Sim. Sim. Esse, é, o Mackenzie. Se ele mandar no... No... No... No, na lá, GGS, eu vou falar. Só ganhou porque eu não tive o dano de... de... O bônus é de fácil. dano. Qual o quarto que eu uso? Do Let's. Lendária. Faço a menor Cheio. ideia. Boa pergunta, eu também não faço a menor ideia, mano. <risos> não tem uma que dá bônus de agilidade depois do de dá Nada, de redução de dano e imunidade ao controle coletivo. É, esse aí, é esse aí. Renan. Depois do dash, não é? Vem cá, é. vem cá, velhinho. Foi esse mesmo. Vem cá, velhinho, vem aqui. Vem, olha só. Ufa. Resiste? No fundo, do fundo. Olha -os pros meus, é olhos. Olha aí <risos> olha nos meus olhos. Olha dos meus olhos. Olha dos meus olhos. Bem pertinho, bem pertinho vem aqui. Vem aqui, bem pertinho. Tô olhando pros olhos, ó. Olha pra... Olha pra... Olha pra, pra mim, mim, mim. Boni. Tenta não rir. <risos> Esse chapéu bonito tá aí. Tá olhando o que? tava de prender. Esse chapéu aí. Tem um sapo na live? Tem. Na não, live? Não. As ideias. Ah. <risos> os cracks fluindo. Me dá escudo aí, Renan. Que é minha oh. escudo. escuda? Vem, vem, vem. Vai, dá escudo. Ah, deu pra ele de novo. Ah, e na Yves toda hora ia é na frente, porra. É que eu sou. de trás. Comigo. Tá morta. Tá morta mesmo. Mas juro aqui, eu tô com vida muito na minha área. Tô Tô a se marcar Pera aí, marcar Calma, dois segundos Agora você vai quiser shield de fala, hein. Agora, vai. Ah, você vai pro outro lado? Macou comigo. Ah, macou em mim. Não, não, o que, que eu fiz? Foi de desespero, não foi. Não, que eu esqueci que a ult dele só, só é útil quando os caras estão... Tão... Eu não perdi a ult, pelo menos. Eu tinha esquecido esse detalhe, tá ligado? Da ult. Eles estão meados? recuar! Estão mais ou menos meados né? Ah, droga. Certo, estou perdido. Ai, ah, droga. Nossa, 99% a gente esse ponto. Tudo bem, aqui Ah, esse ponto era nosso, hein, Cinzoeira? Sim. Caralho, não. olha o que deu uma rua! Por aqui tio. A gente precisa de mais 4 lá. Ah, oh, a Ivy tá me focando. A Ivy tá querendo eu. Caralho, fica putinho com o bagulho no... Ele tá rancoroso até agora. Ele que não tá, mas tá. Vai que dá pra ganhar isso aqui, hein. Só tenta ser menos difícil. Mano, o Androxos morreu praticamente, velho. Tem dois flancos, cadê a rapaz? Ué, eu tô precisando de ajuda também. Só o Itu não dá ali. Oh, séries. Obrigado, por de vir pra cá mesmo. estavam bem mal. Não. Ah, dá, dá pra segurar. Segura, Drogo, segura. Ah, mano. Drogo, cagão, velho. Mete a cara o animal. Dá Mas pra que ir é junto, Dresch. Pelo é. amor. Ai, é, para de roubar meu escudo, caralho. Ah, eu vou ficar olhando pra trás mesmo. Ficar olhando se eu tô entre vocês dois. Ah, fica tesão que o Leste tem na, na Mive velho. O tempo todo colado nela. Vamos proteger essa... Essa Lolly. Tem que proteger, deixar ela no porão bem cuidadinha, né? parece que já viram a invasor de Lolly que tá rolando? Eu vi. Lolly do Bory, Lolly do Tarde, Lolly do Leléu. Eu vi essa porra. Deve ser o mesmo cara. Aí ah, tem a é a Lolly do... Vamos <risos> à esquerda. Ah, ah tá, vamos direito, tá. vamos direito, né? Só que tem que jogar mais avançado, né? Dá escudo, dá escudo. Ah, eu dei escudo pro Jano ficar pura e foi nele. Ah, morri, velho! Vou, ter que... Vou focar nessa Sérgio, vai. Morri. Ah, o Genus levantou a Sérgio vindo na hora. Eu tô morto, eu tô morto. Sérgio tá morto, tá sem suporte. É só uma coisa aí. Porra, deve um soco. Estão tudo morto na direita. Nossa, o Drogos conseguiu. <risos> Mano, aí ele tava tá do ar. Ajuda aqui, dele. ajuda aqui, tamo tudo. Nossa, só falta o Makoa. Eu tô indo agora. Acabei de respawnar. Pegamos ponto. <risos> nossa, devolveu, gente, Mano, nossa, o ponto. Nossa, levou o dinheiro. Mano, o nosso Drogos é mó batatão, velho. Sim? Sabe <risos> aqueles é caras que só jogam com as Skilton C football? Sim. <risos> Não. Ele ficou se esconder um dano todo. On my way. Renan, atrás de. Aí vem aqui no.. No Groves. Matei, matei. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai, piso é tu? Base. Boa! Viu? Boa, né? Muito OP! Macou comigo, errou. Só um dosso aqui, ó. Voltou pra base, jogou. Morri, morri. Aí embot, é, não dá. Lembra andar. que eu preciso ter visão de tu pra poder estudar. Aí é. embaixo não dá pra fugir. Mete o pau, não deixe ele sair da base, mano. O pressão. Tem pressão. Nossa, só tá tava vocês três aí, agora não vai dar. Se liga. Eles vão se agrupar agora. Okay. Sério, fora de jogo. Bin também. Marcou também. Só vamos. Ué, eu tô com um skate? Isso. Skate. Pior, né? Provavelmente vamos fazer uma skin de skatista pro LES. Quando ele fazer ó. Fazer é um legal. skate. Seria é bem melhor que a prancha. O botãozinho de secreto no disco é né? o próximo. Vai de aí. Sim! <risos> Hã? Tu não viu o pote do botão do ser Não vi. Ele não é pra mim, né? Eu não, não é pra tu não. O meu o <risos> <subir> certo, não. <risos> não, é zoeira é zoeira. Eu também é tô um pouco me fudendo pra, pra traficante. Gosto, gosto! <risos> Mas seria melhor comprar legalizada, né? Sim, Olha sim. O, o estado fica querendo meter o dedo Ai não! Não! Não, não, não, não! Não, eu não, morri, morri. Sérgio. Tá tudo miado, velho, ali. Sim, eu vou neles. Ah, saiu, já curou. Nem adianta agora, ai. Agora eu recuar e agrupar. Tá, mas estão com menos um. Eu vou botar numa Maco, vou manter. Sério, eles vão deixar ela fugir. Ela conseguiu conseguindo matar. Eu fui muito fracassado agora. Preciso ajudar ajuda aqui, preciso de ajuda aqui. Tô chegando. Não, Drogo. O que você tava tá vendo aí, mano? O Drogo vai morrer. Sei lá como o Drogo saiu vivo. Saiu <risos> isso, isso aqui, ó. Eu Nossa, eu vou somar uma... Uma <risos> Mano, vai se fuder esse bote da Mive, é Nojento, velho. O cara escudo, tá fazendo escudo. O oh, <risos> Agora eu deixo o cara mais putas <risos> Foi na base ainda. medo Que bosta